E aí, Claro Chadão aqui. Hoje a gente tá voltando com Lost Ruins, Metroidvania sensacional para PC. Hoje a gente vai fazer o último episódio da nossa série. No último episódio a gente foi traído pela elfa, né? a elfa que nos assistiu o jogo inteiro. Ela resolveu nos trair. Então está aqui toda a área que a gente fez. Isso aconteceu aí depois que a gente concluiu o castelo e derrotou a menina que se chamava Kana. Ela se revelou ser uma demônia. E aí, a gente tá aqui, temos que passar essa área, a gente vai fazer o final bom, o final ruim e o final excelente. Ao longo da nossa gameplay, eu forneci todas todos os elementos para fazer estes finais. E vamos lá. Eu desacostumei dos comandos para variar, fiquei um tempo sem jogar. Atrasamos um pouco a gameplay, mas a gente vai entregar a série. A gente só vai, vamos pegar tudo, tudo que der. Hum. Nos rabanetes. Vamos avançando aí com calma. A gente pretende concluir a gameplay utilizando apenas o escudo? E o machadinho, vamos ignorar esta menininha que ela é muito forte. E sinistrona. Vamos coletando os itens. A gente detritou ela. Se eu não me engano, aqui é meio cruel, então o ideal é usar aquela poção da invisibilidade. A gente tem uma e é tudo que a gente precisa. Vou passar por aqui o mais rápido possível. Hum, tomamos, hein? <risos> só a poção de visibilidade. <risos> aparentemente elas não veem a gente quando a gente que a gente tem que mandar um amuleto um dos amuletos ali quando a gente está molhado a gente ganha HP vamos usar aqui nessa área tem essa aguinha primeira vez que eu joguei eu achei que era, sei lá Veneno ácido, mas não. não é nada disso, não é nada de mal. Aqui a gente já encontra o último save do jogo, último computador para salvar. Salvar no 8. Aqui para cima encontramos o último teleporte, tudo que é para fazer no jogo. Esse é o último momento para fazê-los. E aqui, se eu não me engano, também tem... Última oportunidade aí de compras. É só isso aí. Mais um rabanete. Os rabanetes são bons. Não parece, mas a gente fez 73% do jogo. Aqui ainda tem mais um save, mais uma poção. A gente vai trocar as armas que a gente utiliza. Vamos manter o escudo? Não, não precisa do escudo. A gente vai precisar do machado longo. Ou qualquer arma longa. Pode ser o Swirehander. Eu prefiro o machado de Nar Marquês, e na outra mão a gente vai usar a espada sagrada. Feito. A espada sagrada é necessária para concluir o jogo. Oh, você me seguiu até aqui. Achei que morreria lutando com as minhas criações fracassadas. Foram todas realmente criadas por você? Claro, todas elas tinham um rosto igual ao seu. Você deveria estar orgulhosa, apesar das minhas habilidades excelentes. Todos eles acabaram com abominações. Você é a única que acabou sendo a personificação perfeita da minha conjuração delicada. Como você pôde? Eu já não te disse, eu criei você especificamente para cuidar dos convocados. As falhas também teriam serviço a esse propósito. Mas, bem, eu tentei. Se eu existo porque você me conjurou, o que devo fazer agora? Bem, isso é simples. É que os preparativos para invocar a Dama das Trevas estão prontos. Não tenho mais uso para você. É hora de você desaparecer. Legal, né? Então, a nossa existência era só para invocar aí a Dama das Trevas. É um chefe bem legal. Tem, tem muitos, muitas coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo. A gente tem que ir comendo o HP dela. Aconteceu alguma coisa esquisita. que eu dano na gente. Depois você dá um tanto de dano, ela invoca esses carinhas e recupera a energia dela. Ela tem uma série de ataques aí pra você. Enfrentando ela com calma É calma Por sorte ela deu Esses inimigos que recuperam HP pra ela Derrubam Esse negócio aqui tá tomando bastante dano, não não pode tomar tanto dano, não é bom. Que deu um pouquinho de HP. Temos muita sorte e vamos tomando dano. Talvez seja um bom momento aí de tomar um suco ou não. Derrotado o menino. Ele está com esses raios. Se pegar na gente é muito ruim. Derrubou HP. Perfeito. Vai dar certo. Derrotado a menina. Não é muito complexo, certo? Acho que o ataque mais complicado é quando as est... Ele bota duas espadas que giram a tela inteira. Você tem que ficar num cantinho ali mínimo agachadinho para não tomar dano. É meio que a... A bruxa, né? É tipo uma anja. Agora tá aí a menininha. Incrível! Eu não sabia que você tinha tanto poder. Você me fez por capricho. Sim, você é um pouco tola e não tão magnífica quanto eu pretendia no começo. Mas, a, mas você ainda conseguiu absorver o necessário do poder da Dama das Trevas, então foi boa o suficiente enganou, me usou e agora você disse que não precisa mais de mim você está tentando me matar? eu não vou deixar você fazer isso o que você vai fazer? matar? sim! como quiser, deu seu melhor vamos tomar uma poção vamos tomar uma poção e também vamos fazer o seguinte Cadê a poção? Cadê as nossas poções? Aqui ó, usou uma, tá ótimo. A gente também pode trocar a machadinha pelo escudo da vingança. Não pode chegar muito perto dela. E aí pronto, combo. Como alguém como você encontrou uma arma divina, impossível, não pode ser, minhas criações, meus poderes, não. Aí, essa é a grande chefe. Não é muito difícil. Mas a gente tem que tomar uma poçãozinha. Vejo que você subjugou a feiticeira das trevas, sou eternamente grata a você. Ah, quem é você? Permita que me apresente sou a sua deusa que a feiticeira selou neste castelo. Então não era a dama das trevas que estava presa aqui? Pensei que não, eu apenas parecia ser uma dama das trevas. Como você diz, depois de me amarrar com seu poder arcano, a feiticeira distorceu minha aparência para assustar e enganar a todos. Devo a você, meu retorno à forma verdadeira, jovem. Esse é o. Ah, sério? Sou eternamente grata, gostaria de apresentar a você algo que mostra a profundidade do meu apreço. Eu não sei, apesar de... Eu pensei que estava apenas tentando recuperar minha memória, mas eu nunca tinha perdido minha memória para começar. O que devo fazer daqui em diante? Aquela feiticeira me criou. Eu estou aqui, mas o que devo fazer? A verdade, é que você... a verdade é mais do que você imagina. Você não foi meramente criada pela feiticeira. Hã? Embora seja verdade sua forma física manifestada através da arte das trevas da feiticeira, sua alma, sua alma foi invocada de outro mundo. Eu não me lembro de nada. Existe uma maneira de lembrar quem eu sou? Posso voltar para o mundo de onde venho? Sua alma sozinha pode retornar ao mundo de onde você veio. Posso fazer isso por você, se quiser. Está dizendo que eu só posso para casa eu morrer? Se o seu verdadeiro corpo permanece nesse mundo, você pode encontrar... que Você pode se encontrar despertada como antes. Um corpo e uma alma, como um só. Então, por favor, envie minha alma para o meu mundo. No entanto, se o seu verdadeiro corpo já pereceu, Tentarmos devolver só alma ao mundo, nem eu mesma sei o que pode acontecer. Tudo bem, seja o que for, estou farta desse lugar. Entendo. Espero que seu retorno seja abençoado com a mais gentil sorte. Desejo-lhe tudo de bom, jovem. Está aí o final. Ela retorna ao mundo. Só que. Aí tá, a espada dela afincada, né? as partículas indicando que ela deixe este mundo bem é legal, né? bem legal esse joguinho muito melhor do que a gente imaginou tá aí, Lost Ruins agora a gente vai fazer o final ruim, esse é o final bom, bom tiramos a espada sagrada e ganhamos um de ouro da mãe importância dessa espada, tá. E também trocar, colocar aqui o um machado maior, né? Será que um segundo enfrentamento vai ser mais fácil ou mais difícil? Machado de uma A Gente já conhece a história, né? a gente poderia pular toda a luta né? mas vamos lá, vamos fazer de novo Preparei né? reparei que ela tem um olho, né? não foi bem agora né? mas vou comentar que ela tem um olho na testa essas asas dela lembram as inimigas da... como é que chama? Luna, Lai... Luna Nights Luna NIGHTS Muito bem neste final, ela, ela falando uma coisa incrível, sentiu os mesmos poderes e tal e a gente tenta atacar ela com qualquer arma aí fala você acha que eu sou todo o suficiente para te ter esquecido de me ter encantar pela minha própria proteção enquanto estava conjurando? é impossível você me machucar Ele não consegue dar dano nela com essa arma é fútil mesmo que você possua algum tipo de arma divina encantada que é exatamente o que você precisa você ainda não seria capaz de me arranhar eu poderia extinguir você com o movimento do meu pulso se eu quisesse eu também poderia te recomeçar por ser fiel ao meu plano, te concedendo permissão para viver. Bem, se fosse possível você sair daqui vive, é claro. Infelizmente, é provável que você tenha uma morte dolorosa. Eu esperava, eu esperava que nesse momento ela fosse me atacar, mas aí aparece o Boris. Ei, aqui, mocinha. O Boris eu é o... É o um Goblin que é morto centenas de vezes ao longo do jogo. Você ainda está vivo? Ah, sim, eu não posso morrer. Meu corpo nunca morre, então me matar bem. É impossível. Mas como? A bruxa. Tenho sido assim desde que ela fez seu diabólico ox-pox em mim. Se é um ser encantado assim como eu, algo parecido. Podemos dizer, eu fui refeito. Já passei por tanta coisa, lutei pela minha vida contra tantos monstros, tudo para recuperar a minha memória. Mas para começo de conversa, nunca nem perdi a memória. O que devo fazer agora? Qual é o sentido de viver? É que tal sairmos daqui e comermos uma comida incrivelmente saborosa juntos? Eu realmente não sinto vontade de fazer nada. Realmente não preciso de um motivo especial para aproveitar a vida. Comer coisas saborosas, se aconchegar e dormir já é muito divertido. Nós vamos, você assim, me siga. E apesar de você não voltar para o mundo, nesse final não voltar para o mundo, é legal porque ela... Sai pelo mundo afora aí com o nela, né? Chegou só conheceu o castelo né, a areia do castelo Então ela não conhece bem o mundo, sabe que é uma loucura né A carinha dela, não está tão triste né, final ruim, só que um pouco melhor que o outro né, você só morre E tem o um terceiro final a gente está super fortão. O que, que a gente fez de diferente nesse aqui que a gente não fez na nossa gameplay? Bom, a gente fez todas as quests. Você precisa fazer todas as quests. E a gente tem uma marrita elétrica. Vamos lá. Pro cara aqui é... Vamos pular os diálogos, vamos enfrentar a menina de novo. Agora a gente dá tá um dano muito imenso, muito maior. Que é a vantagem de explorar tudo, né? Ficar tão forte que fica até fica absurdo. Ó, olha, olha só. Três pancadas você já acaba com tudo. Uma pancada apenas, ó. É, F, está acontecendo um fenômeno aí na vizinhança. Muito simples, né? Fica muito, muito fácil. Mais uma vez, a deusa se vai. A gente vai ter aquele diálogo que você não consegue destruir, coisa e tal. A história é só invencível, caramba. A gente derrota ela novamente. Possível, tal, mas elas. A gente tem este final. Novamente, onde um ela... É, a gente é mandado pro outro mundo, né? Morre nesse mundo pra ir pro outro. Qual que é a diferença? Como você fez só coisa boa, você consegue ver. O que acontece depois. Se deu certo. Olha lá. Aí ela acorda no outro mundo. Legal, né? Mas tem que fazer tudo. Vocês viram que bonitinho? O diário dela? Tinha um goblin. Tá aí! Lost Ruins, jogo bem legal. Depois depois de tudo feito, depois de zerar o jogo, você abre este modo: modo chefs. Isso aqui é muito legal. Você consegue jogar com as chefes. Vamos pegar aqui: o modo chefs. Você acaba jogando com a, com a penúltima chefe. Você joga com aquela arqueira, a Arachnidia, e também com a maga. Cada uma tem a sua característica E você não tem a movimentação Da heroína normal É bem difícil, bem desafiador E tem um outro final quando concluir Muito legal, né? Depois você pode zerar com Só com magias E só com, com Adaga Eu fiz tudo né? Fiz tudo É um jogo muito caro E dá uma aí umas Umas 8 a 10 horas de gameplay Vale muito a pena É isso aí pessoal, tá aí Lost Rains? Gostaram da nossa gameplay, deixa o like Se inscreva no canal, dá uma nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações é, A gente tem jogado agora No, no Twitch também, todas as quintas-feiras Das 9 até zerar O que tá, a gente tá jogando Ou não <risos> Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo A gente também tem O um, nosso um servidor Discord, tá? Deixo sempre na descrição Fica assim então até o próximo vídeo. Viva a amizade!